Como que é o nome do senhor? José Benedito. Benedito. De, de... Brito. Bri... Brito. Brito. Brito. É. O senhor é natural de onde, José? De São Tomás de Aquino. Mas eu vim de lá. Eu estava uns três anos. Três anos. É. E o senhor veio direto para Cristais Paulista? Não. Não. Eu já rodei por aí já rodei... Região, né? É. E o senhor rodou fazendo o quê? Eu trabalhava. De quê? Eu trabalhava na lavoura. Plantando café? É, plantando café, tudo. O senhor trabalhou com trator? Trator eu nunca trabalhei. E com carro de boi? Carro de boi... Às vezes eu candiaba... Carroça, né? É, carroça e aba. Também. Tirar leite Tirar leite eu fui ruim para tirar leite Mas dá para tirar também Dá para tirar É e, O senhor conta hoje quantos anos? O... Quantos anos? 80 80 anos É Coisa boa <risos> O senhor são os irmãos? Só eu de irmão Eu tenho quatro irmãs Mas é mulher Mulher também é irmão, é, é. É. é. Ele acha que é irmão. É. Como é que é, é o nome dela? O nome? É. Tem uma aqui chamador virgem. Tá vindo né? também. As outras faleceu. A, a Maria e Sebastiana, a Sebastiana e a, Juana, e a Joana. É. Essas e três o, faleceu, as e, três últimas. E o senhor tem quantos filhos? Eu não tenho nenhum. Por quê? Não casei não. O senhor ficou solteiro? É, fiquei. Mas por que o senhor não quis casar? Ah, não deu certo. Não deu certo. O senhor não quis encontrar uma doida para casar com o senhor? Não, não quis não, graças a Deus não. Graças a Deus, ficou sozinho. Que coisa boa. E então... o senhor mora aqui com o sobrinho? Não, minha mãe só. É a sua mãe? É... é com a irmã dele, E eu né? tenho a casinha é. lá. É. Eu moro com a irmã, né? Com a irmã. É. Que coisa boa. Cristais Paulista, o senhor já mora há quantos anos aqui? Na região, ah, na mais região? Mais ou menos 30 anos. Não, mais, Mais. É, mais ou menos. Mais na ou ou ou menos. cidade, acho que ele tá entendendo aqui, na É. Na cidade. Como é. que é o seu nome? É? Ismael. Ismael, fica ali perto dele ali. Só pra gente terminar esse vídeo aqui, eu vou. Aí, ó. Tô fazendo um documentário? É, é tô sempre registrando é. os momentos aí do. <risos> Vocês são quantos irmãos? eu sou eu, da filho da minha mãe é três São três é. e e você é sobrinho dele sou sobrinho dele é. coisa mas boa mas ele tem mais sobrinho né é. tem é, quantos os mais novo né você mais novo o sobrinho dele é tu vê tem sobrinho já de 50 anos a sua mãe é mais, mais velha do que não, não mais, nova, mais, mais, mais nova mais nova né minha mãe é mais ele é o mais dos irmãos ele é o mais velho então é. e, e, e a sua mãe lembra muito do pai dela do pai sou... dele do pai é, dela da então, onde é. que sou São Tomás de Aquino? Não, meu avô era lá da Bahia, né? Eu da Bahia. Baiano, é. Brito. Minha avó que era do interior de Minas, né? Aí viei pra Minas, depois eles vieram pra cá, né? Você pra... sabe o nome do, do, do seu avô? Olímpio. Chamava o, Olímpio. Olímpio de quê? Olímpio, como é que é? Terêncio de Brito, é. Né? Negócio assim, né? É, E é. a sua avó? Geralda, né? E, Geraldo. Oh, Geralda. É. Geralda. É. É isso aí. Conhecendo a família, Ronaldo. É aqui em Cristais paulista Eu também vou sair desse negócio aí. Que eu tô com o cabelinho bem aí, ó. Que coisa boa! Então eu sempre registro aqui, ó, ah, Algumas bom. vidas preciosas e coloca lá no Facebook, ó. Ah, é. Eu já vi o senhor lá na.